Marlene, eu quero abraçar aqui é, o Júlio Bastos. Júlio Bastos ele é lá de, de, é o gerente de atendimento aqui do, do Banco do Brasil, do shopping. Hã? Eu saí do Banco do Brasil no dia 31 de julho de 2005. Já são 20 anos, 20 anos já se passaram. Mas eu tenho um ciclo de amizade tão grande ainda dentro do Banco do Brasil, o Júlio não pode me ver numa fila, ele me procura e eu vou ser atendido lá na sala VIP. Júlio, um abração para você. Gilberto da Madeireira Santa Luzia, aí no Crato, um nosso abraço para você, muito obrigado, viu, pela sua amizade. Tem muitas, são muitas criaturas que a gente tem essas amizades. Dr. doutor Maurício Mota, lá de Assaré, ele e a vice-prefeita Maria E, é, lá de Assaré, o nosso abraço. Neiva, secretária, um abraço para vocês. É. E dia 26 de dezembro, a gente está na casa de vocês, viu? Na casa de vocês. Um Anos 80, 90 Os casais dançando E a gente fazendo assim Bessa-me bessa Como se fosse esta noite Laula tem uma vez Beça me, beça me muito, que tenho medo de perderte te perder-te depois. me, beça me muito, como se si fosse esta noite a última vez. Beça me. Passa-me muito, que tenho medo de perderte, perderte outra vez. Quero tenerte mais cerca, mirar-me os sonhos, ver-te junto a mim. que talvez amanhã já estarei de olhando com de ti. Quero perder tempo a ser, caminhar de teus ver-te junto a mim. E Pensa que talvez amanhã já estarei de muito pois eu de ti. Essa me, essa me muito. Como se si esta noite, La última vez, que eu tenho medo de perder, de perder de outra vez. E direi bem baixinho. O meu segredo Porém ao confessá-lo Eu tenho medo Com três palavras te direi Tudo que sinto só o meu amor Porque sinto? Dá-me tuas lindas mãos segura as minhas eu aposto que tu não não adivinhas são três palavras e as conhecem o mundo inteiro e estas palavras são quanto te quero E tuas lindas mãos Segura as minhas Eu aposto que tu não Tu não adivinhas São três palavras E as conhecem o mundo inteiro E estas palavras são